Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, meu querido irmão Eu creio que Deus hoje tem uma vitória para você Meu querido irmão, convido você nesta manhã a estar orando comigo Mas antes, gostaria de ler um versículo na Bíblia Em Tiago, no capítulo 2, no verso 26 A palavra de Deus fala assim Por quê? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Amém? Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é bem clara. Fé sem obra é morta. Se você não crer, se você não tem fé, amado, você nunca vai conseguir conquistar seus objetivos. O homem e a mulher é de Deus e tem que crer que Deus vai te dar a vitória. O homem e a mulher tem que crer que ela vai conseguir conquistar seus objetivos. Porque não adianta, meu querido, se você ora, não adianta, meu querido, se você chora, não adianta, meu querido, se você fala com Deus todo momento, mas se você não tiver fé, você não vai conseguir conquistar. Amém? Então nós temos que crer, temos que ter fé perseverança naquilo que nós pedimos a Deus e acreditar que Deus já nos deu a vitória amém glória a Deus aleluia gostaria de estar orando para você neste momento com o salmo 23 para que o senhor venha te dar a vitória no nome de Jesus amém fecha seus olhos Liga seus pensamentos no trono do Senhor E conversa com Deus, meu amado Conversa com Deus neste momento Conta para Ele tudo o que você precisa Conta para Ele, meu amado, os seus problemas Conta para Ele, meus amados, as suas conquistas E pede para Ele que venha abençoar muito mais você e sua família No nome do Senhor Jesus Cristo Vamos orar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 Receba aí, meu irmão, minha irmã, essa oração e crê que Deus hoje já te deu a vitória, no nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, tenha um dia abençoado, um dia de vitória e de resposta da parte do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. No nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até mais.